né, Carol? É muito boa a vida, cara. Você também tem que fazer um ciclo novo. Eu tô agora nesse novo Mudar negócio um meu. Pouco, né? Eu tô nesse negócio Não. meu de conversa. O que, que você tá agora? Que, que, cara, que... Qual que hoje... é o teu negócio? Hoje, na verdade, eu, form... eu tô criando uma formação de empreendedores, de educação. Eu tô entrando no ramo de educação. Que legal, cara. Que eu junto aí, eu criei uma empresa que aí eu junto aí 150 empresários a cada 30 dias, 40 dias, onde eu levo todo mundo para imersão, fica três dias comigo, aí eu ponto. Tudo passo a passo que eu fiz de marketing, venda, de gestão, modelo, como é que constrói a equipe de venda, como é que faço tudo de novo, papá, como é que cria ideia, a importância do marketing. Eu, eu explico 32 gatilhos de marketing que eu criei. 32? Cara Dá falando, dois, três aí. Escassez. Ó, vocês oh, querem anunciar aqui na, no podcast? Meu amigo, ó, só tem mais uma vaga para patrocinante, para uhum. patrocinador. Se não pegar amanhã. Acabou. Acabou. Isso é não mal, tem uma mais. verdade. Acabou. É Acabou. Verdade, é. Se não pegar amanhã, porque o espaço nosso aqui é um só, tem tempo limitado. Já nós já temos cinco patrocinadores, aqui só tem espaço mais um. Era, era o espaço exemplo, da, da, da, da cota da Globo, do futebol da Globo. Uhum. Tinha ali cinco patrocinadores do futebol da Globo. Eu vendeu, fui um deles. já vendeu quatro. Eu fui um deles. Quando a Casa Bahia saiu, eu fiquei louco para pegar. O que é isso? Escassez. Porque eu pegava e quem pegasse, pegasse lá, dia. pegou. E só entrava outro se a pessoa desistisse. É, tem prioridade na renovação. Não, agora não, não. Então quando a Casa da Bahia saiu, eu fiquei louco. É. Fui lá e peguei. É a chance, é a chance. Então aqui é a mesma coisa. Quer vir pra cá, é. tem espaço. Espaço é tanto. Pegar, pegou. Não pegou, vai ficar sem. Vai ficar sem, exatamente. É isso. Então escassez, urgência. Para, para tudo. Certo? Urgência. Amanhã, 5 horas da manhã. Se não for, não tem mais. Então, isso faz com que o consumidor tome decisão. E se... saiu na porrada na porra. O que é verdade, bora, é, bora, não... Nós estamos disputando, nós varejistas, estamos disputando o bolso do, do cliente. Perfeito. O cliente pode comprar um sapato, ele pode fazer uma prática, ele pode arrumar o dente. Ele pode comprar uma bicicleta, mas... pode comprar uma geladeira. Se você não tiver, não souber fazer um comercial no qual ele tome decisão... Pra você... É desejo, né? Você vai, vai perder. Você vai perder aquele vai, dinheiro. Tem que mexer e aí, ele só vai comprar o mês que vem. Vai. E aí, o mês que vem. E tá aí, todo mês, eu inventava um gatilho novo. Pá, pá, pá, pá, pá Conclusão, 21 um bilhão por mês. Era o dinheiro que tava no bolso do consumidor. Então, então eu explico todo esse passo a passo. Preços preços, porque aí os caras estão voando, graças a Deus. Porque eu, eu não faço palestra, não. Eu falo de negócio. Uhum. Como... Ganhar dinheiro. Então como não fala... é uma palestra. Não, é, é passo a passo como é que faz para ganhar dinheiro. E isso mano. qualquer pessoa fala, pode se inscrever. Como pequeno, que médio e grande, pesado. E como é que ele acha onde. Ele vai lá na bio Mila do Instagram, entra na bio e fala: oh, é, ele entra lá, quero participar do RGV. Eu, então manda um direct para mim. Muitas pessoas Foca mandam direct: Insta. Ricardo Nunes Eletro. Ele entra lá e fala: Ricardo, eu quero participar do RGV. Aí Ricardo cai na página. Nunes Ricardo não usa eletro. Cai na página. Legal, legal. Você não tem ali... site do, do, do, da escola? Não, não é só, só o Instagram. Instagram. só Instagram. Legal. É isso? Só Instagram. Só Instagram. Você só faz para poucas pessoas? É C isso? É, são 120 empresários a cada 40 dias. Aí, aí é limitado a assim, 120 vir para quê? Para ter E aí eu faço um, um jantar um sábado para que todos possam. Vocês vão ser convidados, lá, vocês vão perceber. Mas vocês não vão tá... entender nada. Não, vai entender muito. Vocês sabem tudo, e aí, nós falamos um jantar, um eu sábado à noite, para que eles possam conversar, trocar ideia, porque uhum. todo mundo bola de carioca. É. Tem a ensinar. Um passa para o outro, verdade. Todo mundo tem a ensinar, A troca é, de... é fundamental, é a colaboração, é, é o colab, né? o gigante né? até o pequeno, mas... Você vê, no, no nosso mercado aqui... Vocês eu... têm que fazer isso, cara. Não, aqui no nosso mercado, né, Bola? Que hoje é esse esse, no, esse mercado bacana, que é podcast e tal... Todos os, os caras se visitam, se, se fazem collabs. E né? É legal a gente, isso. A gente e fala é legal. um colabora vem aqui, pô, o próprio Podipac que é um case de sucesso aí de podcast, pô meio que apadrearam a gente né bola. Vieram sim. aqui no primeiro episódio, muito legal. deram aval, Eles trouxeram muito o legal, público para cá para divulgar. Com, Com certeza deram algumas, deram algumas dicas, falaram sim, algumas sim. coisas. Sim, Nós fomos lá conhecer. Eles o não estúdio. não são nossos concorrentes, são parceiros. Agora eu pergunto você, carioca, bola, quantos anos de televisão e comunicação? Eu? Trinta e pouco, trinta e cinco. Tá. Quantas pessoas hoje, jovens, que podem seguir a sua carreira, pode podem seguir o que você fez, a experiência que você tem nesse livro, que você apanhou na cara, levou e aprendeu errou. Cara, você não pode morrer com isso. Você tem que pegar isso, transformar isso num método. Você tem que transformar isso num método e ensinar isso para os jovens, cara. É o que você tá fazendo. É, você tem que fazer isso, tem que tem fazer isso é, cara. É, tem que transmitir o conhecimento. Cara, tem que você vai morrer com isso. Você vai morrer com isso. E até mostrar Fala pro de... um jovem, meu amigo, não faça apanhei, isso. Me faz... me fudi, melhor não passar nada pra ninguém. Então, e mostrando onde você errou, né? É, é a melhor coisa que tem. Sim, pra não. ficar ligado. É, o é. cara Mas que é malato. Não pisa aqui não, aqui você vai quebrar a cara. Ó. É. Onde o cara mais quebra a cara hoje no teu negócio aí do varejo? Onde o cara é que é mais quebra o cara? O propaganda... Hum. Não, propaganda e não sabe fazer. 99% das pessoas não sabem comunicar. Não sabem. Olha as televisões televisão. Olha as propagandas na televisão, na rádio, tudo assim, não tem nenhum gatilho. Os caras põem a marca, põem um produto e põem lá. Põe lá e por e a, ceração, a gente tem uma, uma época ceração, tão né? boa, né? De... Ah. No de que de agência de comerciais Falta Faltou humor. Faltou que Faltou humor. agora virou partido político essa porra. Você virou... Falou tudo. Virou. Faltou humor, cara. Faltou humor na publicidade. A gente ganhava prêmios mundiais de comercial. Sabe quem? É um tão Vai, legais, Eu gosto é, de Hoje é. Precisamos mudar Cada o mundo. Que mudar o mundo, mano? A gente precisa vender. Vender. Se não é. vender, morre, meu filho. É. Vende. Ó, ó. Venda é tudo, pelo amor de Deus. O empresário tem que preocupar 80% <risos> em vender e 20% o resto. Porque se ele vender, o resto tudo é tá resolvido. Verdade, Agora, verdade. a hora que eu falo, só tem uma propaganda hoje no Brasil que eu respeito. Qual? Caua. Esse tem que tirar o chapéu pra esse cara. Ka esse é. sabe fazer propaganda. Esse cara, para mim é o melhor. Oitava maravilha do mundo. Compara é. os carros e pai, pai. Que é o Cher, no, né? Não que você vê o cadeiro, parece que o cadeiro é 10 vezes melhor que o Mercedes, que é BMW, que tudo. É, isso aí. É. O cara transformou uma marca. Não, e, e, e peraí. Cara, não o é porque ele dominou uma fábrica tudo, Brasil. O Caô fez... O grupo, o Caoa é gigante. É, não, e fez a Hyundai Julia. aqui. Ah. Tem, ele tem que a Ford. E agora eles estão com a Cher. Então, a e agora eu estou fazendo a Cher. É isso aí. Fez através de quê? Comunicação. É isso aí. Então, você as pessoas, tem razão. As pessoas não sabem fazer Comunicação. É, é toda a tem e cada razão. mercado ah, tem, a sua, tem a sua característica, a é né? Pesado, ele faz bem pra caralho. Pff, é. Não é à toa que tu comprou as verdade, fábrica, tudo pra tudo, hein? Eu vi essa semana agora botando o um Volkswagen com a dele, comparando e pra oitava marido do mundo, sei o que, e fica ali na cabeça. Só que o produto dele o preço, bem na barata. Ele não está lacrando na publicidade, ele está vendendo o produto dele, vendendo que é o que ele vê, não. o negócio dele. Mas é o que ele falou, sabe vender bem. Sabe vender. Sabe vender bem. Sabe vender bem. Sabe como é? ele sabe o que é posicionamento. Bem. Ele sabe o que é movimento. As pessoas não sabem o que é posicionamento, sabe o que é movimento. Movimento é que faz você crescer uma marca. Eu virei a marca nacional porque eu criei uma, um movimento. Um movimento meu, você acha que era preço meu movimento era preço meu movimento meu movimento era paladino preço eu brigava para o consumidor o Ricardo mandou baixar o preço o Ricardo, Ricardo foi manda buscar. eu lembro até hoje a é. são. e o Ricardo é. enlouqueceu <risos> lembra assim amanhã preço barato lá na Ricardo ele mandou baixar o preço mas isso é do carro que você fala caralho o dono que mandou baixar. Isso. Movimento. É o dono, não é o gerente, Isso. não é o... Cara, foi o porra do dono, cara. É tipo o velho da van, né? É, é tipo o, é o dono, bicho. Isso é o movimento. Você então vai você fala, Aí, pô, se o dono mandou, é que vai baixar mesmo, cara. Aí eu começava a falar, ó, você que trabalhou o um ano todo, batalhou, lutou, papapá, você não pode Desperdiçar seu dinheiro. Você tem que ter responsabilidade. Pô, esse cara tá lutando por mim, esse cara tá brigando por e mim. Tá então preocupado isso era o movimento que eu fazia. Perfeito. Isso aí que uma força, cara. Que nem o consumidor se deu bem. comigo. Se deu bem. Você fez, você ajudou muitas pessoas. Muito. É isso eu chamo de inclusão. Graças a Deus. Eu brigava mesmo o consumidor. Não, mas isso é inclusão porque você brigava É brigar. que eu falo coisa que hoje é. no, Depois mas, que vendeu, você não sabe mais da Ricardo mas, elétricos. Mas, o cara largaram o mão. Porque perdeu tudo o movimento, posicionamento. Você fazia com perfeição. Uhum. É isso. Aí.